magia negra dentro de él. Puro amarre han utilizado magia negra. Lo voy a abrir, lo voy a liberar y está en la tumba de Luz. Ella también ha sido una intermediaria en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Pater noster, cuasenda cheli, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum fiat Voluntas tua. Corto y libero, corto y libero, corto y libero, corto y libero. Enquanto o trabalho era desfeito, a filha começou a se sentir mal. Luz e presente. Mais adiante, mais um trabalho de magia negra, dessa vez com um boneco de voodoo. Interrogar. há é um boneco. A vítima, um jovem de 25 anos. Como apreciar, há um jovem. Né? Todo dolor, sofrimento.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 Um homem simplesmente desapareceu e seu medo foi aumentando, com isso ela tentou se esconder dentro do carro.